E aí pessoal, WordEP0 na área, beleza galera? Seguinte, hoje eu venho trazer uma notícia muito agradável a toda a comunidade do Modern Combat 5. Manos, segundo a página oficial, em comemoração ao terceiro ano de aniversário, blá blá blá, fecha aspas, eles estão retirando a barra de energia, ou seja, o jogo será permanentemente sem barras de energia, você poderá desfrutar do jogo de forma irrestrita e integral, sem nenhum é, assédio ou abuso por parte da Gameloft, te obrigando a comprar jogador poderoso e afins. Coisas que eu sempre achei é, errantes da parte da Gameloft, tá... Entretanto, temos que enaltecer esse momento aí que a empresa tomou essa decisão, claro, para se beneficiar, porque se ela quer ter um jogo competitivo, né? Logo, não dá para limitar seus jogadores, porque às vezes aquele jogador baita pro, ele usa barra, ele tem barra de energia e logo não vai conseguir é, jogar um campeonato, como você joga um campeonato com barra de energia tendo que ficar clicando em propaganda eu tenho uma teoria básica né, para remoção, para justificar essa remoção porque chega em determinado ponto do jogo que o número de jogadores estagna então tipo assim, a comunidade do Modern Combat 5 já não é mais tão crescente quanto há um ano atrás por exemplo, então agora é, esse sistema de lucro vai reduzindo e aí a empresa tem que remoldar sua, sua proposta de, de jogo, bora dizer dessa forma. Então é, esse sistema aí de pagar para jogar e etc. não estava sendo mais eficaz. E por isso que eles resolveram retirar e usaram como pretexto aí essa questão de terceiro aniversário, blá blá blá blá blá blá É algo que eu já tinha falado no Modern Combat Versus, se vocês olharem os vídeos do Modern Combat Versus, em algum momento eu falei que um jogo competitivo não deveria ter barra de energia. Isso era um ponto positivo do Modern Combat Versus e era um ponto negativo do Modern Combat 5. Pelo menos isso daí caiu por terra, né? Eu acho que eles viram meu vídeo, não é possível. <risos> Mas brincadeiras à parte, eu gostaria de trazer essa notícia para vocês, tá? Não em primeira mão, infelizmente eu tô na correria lascada, vocês perceberam que não tem não tá tendo live e etc, porque eu tô correndo galera, eu saí 8 horas da manhã de casa, tô chegando agora às 9 horas da noite, entendeu? Então, eu tô me esforçando aí, espero que esse esforço é, seja reconhecido aí por todos, tá? Contribuam com o um like continuem gostando do canal e se você não é inscrito, inscreva-se aí ative o sino para acompanhar todos os vídeos, no mais é isso, tamo junto, eu fui, agora é ilimitado!